E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss novamente, só para avisar para vocês aí que vocês podem continuar aí assistindo ao tutorial desse relógio que ficou épico, viu galera? Te garanto. Assista o segundo vídeo que vocês não vão se arrepender, beleza? Então é nóis! Fui! Eita! Deixa eu ver aqui... Vou trocar esse aqui pela... Pelo negócio aqui, ó. Eu devia ter colocado aqui, não coloquei. Aí Vai ficar mais fino. Não, aqui não combinou, tem que ser assim mesmo, isso, beleza. Vamos deixar assim por enquanto. É... Aqui eu vou colocar a madeira assim, ó. Pra ficar retinha. bem fácil. E fechou aqui. Very good. É... Vou pegar aqui a lã. que eu vou fazer aqui a parte de dentro aqui do interior aqui. A parte de dentro do interior vai ser é vermelha assim, Beleza, agora vai vir as escadas né, deixa eu, eu não, eu não peguei a escada ainda, deixa eu pegar aqui, no inventário, aqui a escada de Spruce Wood também, Esse aqui né, aqui ó, Spruce Wood, vou deixar as duas juntinhas aqui né, beleza, vou fazer dessa maneira assim, não, mentira, primeiro é o bloco, tô viajando, tô viajando, Primeiro é o bloco, e não é possível Wood, é do Dark Shield. Agora é só fazer a um telhada, assim, bem simplesinho, ó. Não precisa completar não, eu, eu nem vou completar ele, porque ela vai continuar subindo até ali, ó, aquela parte ali. Então vamos continuar subindo aqui sem medo, ó. Isso, isso, isso aí, brother. Você fez até aqui certinho, tá beleza. Se eu não fez, problema não, não. Opa, meu mouse ficou doido de novo você é por causa do lag dando lag Aí parece que tem tipo tem alguém controlando o mouse é uma bem estranho então a gente continua ó simplesinho Opa, aqui nesse canto aqui é complicado de fazer beleza deixa eu pegar aqui na, na, na escada dele obrigado que fica lá embaixo ela aqui ó. Aí ó, agora é simples de fazer, né? Só repetir aqui eita mano, aqui o negócio aí, pera, aí, pronto. Beleza, acabou? Não acabou, não. Você pode dar até dar como terminado, né? Olha só. Tá pequeno, é, mas eu acho, acho que vou terminar ela por aqui mesmo vou fazer maior do que isso não Até porque os meus vídeos estão ficando muito, mas muito grande mesmo. Acabou que ficou um tutorial de um, de um relógio simples, né? Uma coisa simples de fazer e no estilo steampunk, né? O resto agora é que eu, eu creio que seja detalhes, né? Como por exemplo, eu vou fazer assim o telhado, ó Pra ele ficar um pouco diferente aqui, ó Coloca aqui Ali E aqui Beleza, eu não, não tinha colocado aqui, né? Vou colocar aqui agora Dessa maneira assim Vou colocar os quatro lados Bem simples Bem de boa Uma coisinha simples de fazer Coloca a escada aqui assim, ó Tá vendo? Não, não é melhor, é melhor. Vou tirar mais um bloco aqui, ó vai ficar mais estilo, com um espaço maior aqui no meio. Vai ficar bem mais estilo. Não, não, não deixa assim mesmo. É <risos> melhor deixar assim. E para finalizar, vou pegar aqui o o bloco de brick e a escada de brick também. Cadê ela? Aqui, ó. Deixa eu pegar essas dois, esses dois aqui. Porque eu quero colocar aqui do la ah, do lado, né, essas Detalhes de brick do lado que é para o telhado não ficar totalmente de, de, de, de madeira, né? Só para dar uma quebrada mesmo nele, deixa eu ver aqui de lado se está tampando bem. A, a, a, a, a perfeito, está tampando direitinho. Perfeito, mano. É isso aí mesmo. É, vou pegar aqui agora o slab esse conjunto aqui Porque eu vou passar ele aqui por cima Vou tirar esse daqui e vou trocar esse daqui, na verdade Cadê o outro? Aqui, ó Aqui eu vou colocar a escada Colocou a escada catou o slab aqui, ó Colocou dois ali Dois aqui, tá Dois aqui E vou fazer uma cruz aqui no meio, assim, ó Ficou bem melhor, hein? Olha só pra você ver um detalhe não faça ó aqui, finalizou finalizou agora é só colocar mais detalhes aqui ó é, vou colocar esse aqui de baixo vou puxar o slab só nas três só nas duas pontas da saída né que eu vou colocar vou colocar aqui também porque aqui já não dá aqui já tá a a montanha então não dá pra colocar aqui Vou puxar três ó um dois três tá vendo só aqui nessa, nessas duas mesmo assim, na, na diagonal tá vendo pra lá e pra cá onde tem as duas portas tá certo tutorial bem básico pessoal aqui <coughs> nada demais uma coisa bem simplesinha de fazer Deixa eu ver. tá certo tá certo tá certo tá certo é eu tô viajando Coisa bem simplesinha de fazer e que fica massa, velho. Aqui, ó, eu poderia colocar uma coisa diferente aqui, ó. Já que tem dois relógios ali, então vamos, vamos, vamos mudar aqui, pessoal. Vou deixar essa parte branca mesmo, já que aqui vai ficar assim. Vou colocar só os botões aqui, sim? circulando. Show. Beleza. Ah, e mais um detalhe que pode colocar é, aqui nessa esquina aqui, colocar a escada de pro Siwood, dessa maneira assim beleza vou fazer uma coisa com vocês aqui que eu acho que vocês vão curtir para essa parte aqui eu vou fazer uma engrenagem é, deixa eu limpar aquele de inventário aqui deixa eu pegar a lã preta vou fazer uma coisa bem simples mesmo nada demais não eu vou pegar aqui o bloco de iron cadê ele é iron, iron bloco aqui vou pegar bem aqui no meio aqui ó vou colocar só dois vou puxar duas para cá duas para cada lado assim ó. Ah galera, desculpa, eu fiz errado. É, aqui é pra ser feito com madeira. de ah, terra. Vou pegar madeira de carvalho mesmo. É, perdão aí, pessoal. que eu fiz errado. Na verdade a, a lã preta é para servir. É pra ser a correia do negócio, né? É como se fosse a correia. Então vou trocar rapidinho aqui, ó. Vou trocar rapidinho. Vou até tirar esse do fundo aqui de uma vez. Coloquei ele sem querer Ó Deixa eu tirar ali Depois eu tiro os outros detalhes Ah, já que tô aqui? Deu certo, beleza, deu certo, deu certo A gente coloca aqui, ó Vai ficar por cima da, da, da construção mesmo, não tem problema Ó, e aqui a gente coloca só circulando Né? Deixa eu ver, aqui tem que ser assim, ó. Dois aqui Não, um aqui, dois aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, lá de cá vai ser melhor para ver, ó. Um, dois, ó. Dois. Opa. E aqui dois, ó. Tá vendo? Dois aqui para cá e dois aqui para lá. Aí você coloca aqui na ponta. Ó. Agora eu vou circular, acho que eu vou circular aqui, Vai ficar melhor. Isso. Tá pronto. Vou colocar aqui, eu vou tirar esse telhado aqui, porque ele tá passando por cima, né? Tem que ter lógica, né? Isso. Quebrei um pouco o telhado ali, vou quebrar até aqui essa parte. Beleza? Aqui ficou um pouquinho diferente, não, não faz mal. Aqui dá para mudar assim, né? colocando escadas invertidas assim, vou deixar assim. Um z que sim. Fazer a mesma coisa aqui, coloco aqui. Coloca de baixo. Aqui também. Passei. Assim. E assim. Tá vendo? Olhando de longe. Fica bacana demais. Ó. Vou colocar um bloco de área para fora aqui. Acho que aqui vou colocar também. Um bloco de área assim. Beleza. Aí, ó. Ele ficou bem escondidinho. Mas não faz mal. Depois eu vou fazer atrás. A mesma coisa. É, e agora pode podemos colocar detalhes assim do lado ó, de, de fence né, vou colocar os detalhes assim ó, só para preencher, preencher mesmo, e aqui ó, colocar essa pedra lisa, aqui ó, colocar ela aqui, vou voltar com ela aqui, coloca, coloca, beleza, deixa eu ver o que mais a gente pode fazer de detalhe, acho que por enquanto é só vou colocar aqui ó aqui eu vou trocar ó, esses dois aqui ó. só que da ponta porque eu tô achando isso aqui muito escuro então eu já vou aproveitar e já colocar a ah, uma glowstone aqui também cadê Deixa eu, Deixa eu aqui. Vou... vou colocar o glowstone aqui beleza colocou já deu uma iluminada tá vendo vamos colocar aqui atrás também Tá chovendo Vou tirar o do, domodão do aqui Isso Chovendo Meus blocos ficam brancos Bizarro, cara Beleza Aqui a gente coloca aqui de baixo, ó, Como se fosse um, uma coisa pra apoiar, né? Opa, mouse Ó, de novo De novo Beleza Vamos pegar a porta, né? Que ele não pode ficar sem a porta A gente entra aqui Coloca, vamos sair, beleza, e tá aí, é, algumas coisas talvez eu coloque em off, se eu tiver alguma ideia de, de algum elemento, eu vou colocar assim, mas depois eu mostro pra vocês, assim como eu fiz com esse, esse negócio aqui, esse guindaste aqui, ó. ele é bem simples de fazer também, pessoal, ele não tem é nada complicado não, só esses blocos aqui que é meio chato de colocar tem que ficar virado mas fora isso não é nada demais não é bem tranquilo pode colocar ele de outro jeito também que fica legal mas eu preferi colocar assim tudo bem é isso aí é o vídeo vai ficar por aqui espero que você tenha gostado desse desse dessa construção uma construção bem simplesinha mesmo só para preencher um espaço ali que tava tava precisava vazio né e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado tenha curtido mesmo e se você gostou deixa seu like aí deixa deixa seu comentário também e ideias para futuras construções. É, com certeza eu vou estar lendo aí e vou estar respondendo você aí, com certeza. Se for uma ideia bem boa mesmo, com certeza eu vou construir aqui no mapa. Aí vai ter uma coisa sua aqui no mapa, né? Digamos assim. Então, deixa o like aí se gostou. Se não gostou, deixa o dislike. Fala por quê. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!